Olá, meu nome é Felipe de Melo Lopes, eu sou psicólogo, né, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e venho hoje aqui né, falar um pouco sobre como nos importamos né, com a questão da, ou do né, encarceramento e eh, o aprisionamento das vidas pretas no Brasil. Né, falo no lugar, como também o homem preto, e nesse sentido é, ao longo dos últimos anos né, trabalhando com a questão da saúde mental em especial com algumas inspeções, né, então participando aí das inspeções nacionais tanto em comunidades terapêuticas quanto em hospitais psiquiátricos é, o que a gente observa é um encarceramento do povo negro, né, em nome é, do que é chamado ou do que são chamados os tratamentos, né? E o que nós entendemos é que é, basta, basta de manicômios, basta de comunidades terapêuticas, basta da lógica do aprisionamento da vida negra que acontece há muito tempo e que a gente precisa romper. Quando falamos então na defesa dos direitos humanos, falamos de outras possibilidades que não essas que estão há tanto tempo nos acompanhando e que já estão mais do que comprovadas, que são além de falaciosas, produtoras de mais sofrimento a gente precisa romper né, com esses manicômios mentais citando aí Peter Palpelbar é, que de certa maneira vem orientando algumas práticas no país e que a gente precisa é, romper e dar espaço para aquilo que a gente também já produz e que conhecemos muito bem, que são as práticas e as políticas de redução de danos, né? com a sua lógica de cuidado né? e da manutenção, da liberdade para o cuidado. Sem liberdade não há possibilidade de um cuidado ético e técnico.